Olá gente querida do canal do Cício de Madalena Estamos aqui agora fazendo esse pequeno voo Onde eu estou indo nas terras do Sr. Deca Para mostrar para vocês a plantação de milho Que esse homem e seus filhos realizaram aqui Esse vídeo ele vai tratar do assunto pamonha e os milhos não foram dessa roça, não. Esses milhos vieram de outra localidade. É que como eu não tinha gravado o lugar de onde esses milhos vieram, eu só quero mostrar com esse vídeo, que eu vou gravar agora com o drone, a beleza que estão os milhos aqui nessa região. Por isso muitos estão fazendo pamonha, cural, bolo de milho todos os derivados de milho possíveis estão sendo feitos agora nessa época por conta da beleza que foram as plantações de milho por aqui ah, já quero aproveitar fazer uma observação a família com a qual eu vou gravar o vídeo da, das pamonhas é uma família simples uma família humilde Portanto, os críticos de plantão que tem aquela mania de entrar no canal só para criticar, que me perdoem. Se for para entrar no canal para criticar a maneira como as pessoas fazem a pamonha, ou o cural, ou o que quer que seja, não venha no canal então para criticar, por favor. Eu já recebi alguns, algumas críticas de pessoas dizendo é, é porque não lavou a mão, é porque não lavou o braço É porque não está usando toca, é porque não está usando luva Gente, se põe no meu lugar Você acha que eu vou chegar num cidadão que me recebe na casa dele com tanto amor e carinho E vou ficar fazendo essas observaçõezinhas que para mim não passa de idiotas Eu respeito o lugar onde eu estou eu respeito de coração. E mais uma coisa que eu vou falar. Eu não tenho nojo. De forma nenhuma. Aí o cidadão acha que porque está lá na cidade. Sentadinho no sofazinho quentinho. Tomando um cafezinho fresco. E vendo o, o, o vídeo pelo monitor. Fica fazendo essas observações. Que para mim não tem valor nenhum. E além de tudo machuca os que. São simples como nós somos. Como eu, como Madalena. Somos. Então eles vão fazer. O trabalho da forma que eles têm que fazer, eu vou ajudar no que eu puder e quero estar ao lado deles. E os que gostarem, muito bem. Mas se não gostar, por favor, não dê like, não. Já vai saindo daqui, já vai saindo, vai procurar outro lugar para você que provavelmente você vai encontrar um lugar assim, do jeito que você quer. Aqui é gente simples, é gente humilde, é gente da roça, é nós vai, nós fumo, é o e por aí vai. Entendeu? Bom. Me desculpe o desabafo, mas vejam só que lindos estão os milhos aqui. O seu Deca, o Anísio, o Isaías e todos os seus filhos e as noras e tudo mais, eles têm mãos abençoadíssimas para o plantio, tanto para milho, como para batatinha, como para abobrinhas. E essas terras aqui são dele e da família. Mas eu vou, mais uma vez, dizer que os milhos não foram pegos aqui. Vieram de outra região, inclusive de outra cidade. Tá bom, pessoal? Um abraço a todos vocês. Espero que esse vídeo seja um vídeo que vocês venham a gostar. Espero que vocês se sintam bem. E aqueles que estão conosco, que já faz parte da família do canal Cícero e Madalena... Sejam muito bem-vindos mais uma vez. E vamos que vamos, meus queridos. Hoje é dia de fazer pamonha, eu vou aproveitar vou gravar, ué. É dia de cortar milho. minha. Isso daí quem, quem fez foi o senhor mesmo? Foi? Foi. Eu, na minha inocência, peguei o milho ali E já fui arrancando as palhas Jogando tudo no lixo Aí a mandainha falou assim Mas você não vai tirar a palha pra fazer os copinhos? E eu, muito ignorantão, falei assim Mãe, Mas como é que faz isso? Tá vendo? É vivendo, aprendendo e morrendo sem saber nada Tá vendo? Aí, é que O pessoal tira Tira todos os cabelinhos Deixa tudo bonitinho pra depois ralar E eu não sabia, já tava jogando fora as palha com tudo e ainda deixando o milho com cabelo ainda mulher que me Manda pega um que tenha que tenha os cabelinhos pra você mostrar como é que você fez torcer naquela hora você fez eu achei interessante é você vai tirar isso aí né vai tirar você vai fazer os copinhos para cozinhar quer dizer agora eu já tô sabendo na próxima não deixa acontecer mais isso não olha Miguel me deu uma milhada lá na cara. Aí você pegou, eu vi quando você. Aí você pegou e torceu assim, né? Ai, uhum. gente, vou falar, hein? Tá ajudando, miguel? Miguel, você tá ajudando? Tá ajudando o quê? Ah, vou pegar. vou pegar? É, mas a senhora colocou ali, ó. Ó, ó, Daiane! Daiane! que é. Não não. Nossa, que minuto é esse que não estava lá no seu carro? Tá agora? Pessoal, eu vou agora gravar algo que até eu estou admirado. A família daquele companheirinho ali que está ajudando a limpar o milho é uma família muito inteligente. E eles herdaram do pai essa inteligência. Ele só não tem tamanho, tá vendo lá? Tá bem, bem miudinho lá. Tá quietinho. Hoje ele não está muito para brincadeira não, olha lá. Mas os filhos que Deus deu pra ele são todos inteligentes. Isso aqui é uma máquina que eles... Eu não sei se eles criaram, não sei se copiaram, não sei como é que foi. Mas é pra ralar milho. Eu creio que é a criação deles mesmo, porque eles são muito inteligentes. Aí, cano de PVC. Eu só tô gravando aqui. E depois nós vamos ver ela funcionando. O um motor. Ali está a bobina. E depois só vê que Porque eu vou falar, hein? Pensa num povinho inteligente. Aqui são as palhas para fazer os copinhos. E o pessoal trabalhando. Tá grande, né? Parece que tem um amildinho dentro do um pedaço de Meu Deus, controlou um negócio num ninho só. Então, de frente você não é bonito, só de costas. Na cara, coisa, né? E pio no quê? Deixa eu te cheiro. Ai, gente. Ufa. E barata? barata também dá. A hora hum. que eu fiz, não é, ela passa. O que é que eu achei? Ai, gente. Se eu estivesse andando em cima do mundo, antes de um monte de bagagem descalço. Barata descalço. Barata descalço. Tá baratando os sapatos, não? Não, não, não. Gabe, pega o sapato Por favor. Eu. Não vai, tá mas. Aperta aí, Cícero. Dá um pimão. Nossa, meu cabelo tá tudo copiado, pai, tá Eu também. O menino tá muito duro, não. eu Tá mais replicado que o seu ainda. Eu falei, eu fui dar o. Ai. Se eu ia apanhar o milho, ela disse que eu ia apanhar o milho tudo seco, né? Ele não veio, não, tudo seco. Tom? Quer a pá, Cícero? Não é vinho? Pegar o negócio. Mãe? Mãe? Vinho, Tom? Vai dar carona. A minha frente vai lá na roça e eu vou apanhar um banho de milho, ele apanha o outro pra fazer boa. Ela né? também foi? Para... Não. Aí ela mandou mensagem pra, pra Carol, falou assim pra Carol que ela ia levando um negócio, porque a Carol gosta muito, né? Que era milho pra cozinhar. Aí eu vou dizer, assim, ó, eu vou levando. Aí a Carol pergunta assim, que eu vou levando milho verde pra cozinhar. Aí ela falou assim, não, mas trai milho verde, não, trai milho amarelo. Acho que no ponto de ser Aqui então estão as espigas. Sai daqui, rapaz. As espigas de milho. Já. Prontas para ir para o, o ralador Eu dei um balde de alumínio E duas bacias plásticas cheias E tem mais uma peneira ali do lado Que ele deixou lá Que eu tenho que trazer para cá também Já limpei o ralador Acabei de limpar, a Madeleine me deu um pano bem limpinho Limpei tudo direitinho Agora é só começar a ralar o serviço que eu vou cabe tudo aí será cabe tá. é para o meio quiser descansar um pouquinho agora eu pego você não quer comer não eu, eu já comia eu, eu não sei nem cara se quiser eu pego aí agora Bom, já, já não, vou usar que é, mas eu vou jogar almocei. Almoçou? Estamos acabar de almoçar ali e ajuda o senhor já. Faz o quilo, então acaba de almoçar direitinho, eu acabar e roubo ela. Você quer, moçazinho? Ele enroscou lá dentro, não foi? É tá enroscado aí dentro. Vai ter que colocar outra e empurrar. Bom, agora depois de coado, deu essa bacia, quase, quase não, mas um tanto bom, não é quase cheia, porque se fosse quase cheia tinha que faltar aí um, é uns dois e dedos. Vai né? um ah, ter mais um pouco aí? Ah, ter mais um pouco aí? Ah, então é bom, então aí vai dar cheia. Ah, bom, aí sim. O é, milho faz um, solta um curvinho. Pro... E aí depois que colocar aqui dentro vai botar açúcar ainda, não vai? É, aí vai, aí vai temperar aí. Deixa eu tirar por vinho aqui. Na mão eu lavei. Não, ah, eu sei se tava tá mexendo. Eu lavei, eu, lavei, eu lavei o mês passado. Sabe? Então, coisa é. boa, tá limpo ainda. Mês passado leva né, aquela chuva boa que deu? Deu, né? Que o ribeirão <risos> aí quase que transborda. É. Você lavou é, naquela é. época? Ah, tá limpinho. Não, eu saí na chuva um pouquinho, lá escorreu os pinguinhos d'água, né? Ah, já tá bom, não tá? É. tá bom. Bom, pessoal. Brincadeiras à parte. Agora ele vai colocar aqui. O pessoal vai colocar aqui ainda açúcar, né? Açúcar. Aí é onde que isso aqui vai, vai ficar no capricho e vai quase encher essa bacia. Foi peneirar tudo nessa peneira aqui e deu bastante massa ali para dar para as galinhas. Para essa quantia, para quantia vai quanto de sal? 5 Cadê aqui? Vai na mão, né? Deixa eu ver quanto que vai, irmão. O punhado? Esse sal é sal grosso? É sal grosso. pode aquele outro, aquele Porque sal lá Entendi. Quando até que é refinado, é espalhado o que mas aqui lá não é. Não, não, não, O sal é só para formar o doce. Nossa, eu sou mais louco que as crianças. Se eu olhei e falava, como eu já eu vou olhar e vou agora. E esse daí o que é? É margarina. Margarina derretida? É, agora um quilo. Um quilo? Um quilo de margarina pode ser manteiga também, se a pessoa quiser? Pode. A manteiga melhor, né? Melhor, né? Qual é a diferença? É que a margarina ela é feita de... De muita coisa. É na, verdade, é, na verdade seria de muita coisa mesmo. A manteiga vem direto do leite, né? É. E a margarina vai saber lá o que, é, que vem nisso. É feita de tutano, de, é de Sério? É tanta coisa que vai margarina que eu não vou nem tentar te responder. Hein? Você tinha derretido ela agora, irmã? É. Porque ela, ela endurece conta, se... novo? Não, se você não misturar em nada, ela seca de novo, endurece. Mas se você despejar nas coisas, ela não... E a água também tá muito foquinha, um Aqui é a água, de gente mundo tá assim. O que será? É, que não tem pressão. Só tem pressão se ligar direto da bomba. O Ferro, ela já não é a na frente. Tá bom? Meu Deus do céu. Ô, você não quer um serrote, não? Ô, Mozesinha, você tem uma lima aí? Uma KF? Eita, não é, rapaz. Na casa de Ferreira, Espeto de pau mesmo, hein? A gente... Na casa de Ferreira, espede de pau, hein? É, dessa, é desse tamanho mesmo que o senhor vai usar? É. O senhor sabe amarrar a samonha? Porque aqui amarra ela assim, foi vir, hein? O senhor? Amarra ela atravessada, foizinha o bagulho de mala. Agora ele tá o fogão de duas bocas. Já colocaram o gás, já colocaram a panela. Três bocas. Ó. Não, três eu tô... Três bocas aqui e um aqui. E mais a sua, quatro. E mais um aqui. Ah, aqui, ó. Cinco. Cinco bocas. E abrir aqui, né? Eu acho que se abrir, vai funcionar. comprar outra. Enfia com esse é. Você, é. você Agora eu o dedo. lá, <risos> Corta você... hum? ah, um aí donde, Tem lá, tem lá na. Tá Vocês não são. Zezinho, fala pra mim, moço, o que você está fazendo aí? Que eu tô vendo você colocar sabugo aí dentro. O que você está fazendo aí? Eu estou um sabugo pra isolar pra não queimar a pamonha aí no fundo. Então você está fazendo uma plataforma, a pamonha não vai direto lá? Isso, nós tem é contato com o fundo do o tacho. Ele não queima ir no problema. Fazendo um lastro com o sabugo. O sabugo não vai deixar a pamonha brudar lá no fundo, mas é... Tá vendo? Olha o segredo, olha é o segredo. Olha é eu... <risos> segredo do seu Zezinho ali. Essa é água você vai usar para quê, Retorná-la. Nós vamos, não vão... não, vamos... A não, a vai a Ah! Quente. É causa, adianta, lá, vai né? pôno, de pôr vai, vai, vai faltando. Aí, né? vai, vai A cor tá bonita, hein? tá ah. é. Então isso aqui não é cural de milho verde não né? Não é cural de milho verde não né? É tá amarelo? Amarelo. Como é que eu vou falar que é cural de milho verde se tá amarelo? É amarelo. Então rapaz, coisa boa. Vamos ver como é que vai ficar isso aí. Que legal! Quer acabou um aqui? Não Não? Agora ele tá aqui, tá sozinho. Ah, copo aí? Tá, tá, sozinho. tá, sozinho, tá massa. Mas, Mas, é massa. um Faz copo é. aí pra Olha aí, boa! O gato tá na rua. O legal tá embaixo? Não vai me apertar aqui, não é? fica de cara e tudo aqui. A gente tem que apelar com isso Não deixou né? Sobrou uma. Cadê? Não, não. Não sou Como é que eu passo aqui? <risos> nem lembrei, nem eu Não faço. Não tem que fazer nada aí, Deu o que fazer pra passar. passar. Sim, põe em cima coisa lenta. Agora Agora ele tá sorrindo, é que tu faz sentido. dá uma roupa Do Tem me despedindo, legal agora. Faz Ai, começa muito bem Agora ele sorrindo agora. Eu a e eu, eu, ia a de eu, eu. É. Aí o sobrinho levantava ele ia lá, ia e ele olhava para lá e cá. Mãe, mãe. E Oi? A minha todos dois. Só que estou aqui na área. Eu estou eles embaixo. Esse não vai precisar de mais um, né? Vai. Já chegou um carro ali? foi tinha Agora vai colocar o queijo. Pega o queijo, coloca lá dentro. Pamonha com queijo ao estilo mineiro. E não é pamonha de milho verde, viu gente? É pamonha de milho amarelo a gente queria fazer para a mãe de milho verde. Mas aí trouxe um milho aqui e um o milho amarelo. Ele não chegou naquele caninho ainda. O fogo está mais de cal. É, é, é verdade mesmo. Tem tanta coisa para fazer, né? Olha lá, está subindo aqui. ó eu chegando naquele caninho, ele vaza, né? Aquele caninho não podia ser um pouquinho mais baixo, não? Opa! tá vendo? Por de cá tá mais fogo do que por lá de Você é criança, você brinca o dia inteiro, né? É verdade. Não tem preocupação? Não. A gente faz como se fosse uma tampa de... Eu achei que ia dar muito pouco pra mãe, de melhorar né? Vai mais que pedi. É que o de deixou muito ah, lindo de isso, Eu falei pré, mas ele empinha nariz. Tem ah, sabor é. suficiente aí? Não, é cansativo, né? É, né? Quer que, assim, que, que eu mais lá? Tá bom? Só o que está chegando? Marido, você que o marido mocí, sabe como a gente ter é dinheiro lá dentro. <risos> Enquanto a pamanha está sendo feita ali fora, eu vi os seus netinhos pedir para o senhor fazer um bolinho de milho. Aí o senhor pegou, separou essa quantia aqui. Dá um litro de massa. Dá um litro de massa. Eu vi que a Daiane pegou dois ovos aquela hora, bateu e colocou dentro. Sal a gosto. Sal a gosto. Sal a gosto. Agora naquele caldeirão. O óleo está esquentando. Depois eu quero ver como o senhor vai para poder fritar. Agora pode pingar lá e fritar. É pingadinho então. Hum. Tá bom, Dó? Tá bom. Vai colocar aí? Pode pra ser próprio, mas tá bom de sal, eu não provo, mas não provo, nada que eu vou fazer eu provo <risos> bom, então aí tem, aí tem, me fala tá bom? bom de sal? Vou colocar só meio, meio um pouquinho Como um pouquinho? aí tem o um mingau é, um pouquinho de açúcar, de sal, é sal, é? é, esse aqui não tem açúcar ah, esse não? não nem um pouquinho? Nada, nada? Nada, nada. O quer mexer? Que quantos ovos claro. você colocou aí, Dayana? Né? Dois. E quantos canequinhas que tem aí? Aqui não mediu, né? Não, não né? Vou pôr meio uma. Meio da base do outro. Meio baseado aqui. Pra guardar o salão. Pode. aí agora só quentar o óleo. Agora coloca o óleo no fogo para ah, esquentar, é. né? Agora já esquentou, já frita. E coloca com a colher aos pouquinho, é isso? É. Eu quero ver, daqui a pouco eu vou gravar. É. Meus queridos amigos, a massa está muito mole. Boa para fazer pamonha. Mas para fazer os bolinhos, ela precisa de um pouquinho de farinha de trigo. Então, quem tem experiência, tem experiência, né? Ele vai colocar então um pouco de farinha de tá trigo. É assim. Vai mexer para dar uma engrossada. Mais ou menos aí, para um litro, uma xícara, né? é. uma, não deu uma xícara não. É? Uma meia xícara? Aí é só mexer agora, né? Vai tomando nota. Vai tomando nota. Enquanto ele mexe ali, quero mostrar pra vocês o seguinte. O óleo tem que estar bem, mas bem quente mesmo. Ele fez um teste ali, então ainda não estava na caloria necessária. Voltando para cá, colocou mais um pouquinho... Uma xícara, né? Vê aí? Se tá bom de. Se Acho que agora tá bom. Será que não vai precisar colocar uma ponte de sal, Dô? Será que não vai precisar colocar uma ponte de sal? Não. Mano, oi? Você quer guardar o farelo? Boa tarde, senhor Cabral. Tá Boa tarde. Tá aí no saco aí. Esse saco preto. E eu acho que o também não Paulo... sei nem o que E ela sai daí, vai espirrar, a água no cheiro. Sai daí, sai. Agora eu vou comer o Interessante que ele desce, né? É. Porque ele tá quente, temperatura ambiente. E quando ele chegar no fundo, ele já sobe. É. Abaixa o fogo ou deixa o fogo assim tá? É. Deixa o fogo alto mesmo? É. Eu é. Bem crocante, né? boa. É. Ele não fica um redondinho. Ele não fica. Ele foi um teste que foi feito. Essa daqui, ó. Por isso que percebeu que ficou muito mole. Ele colocou farinha de trio. Rebelezinho, ficou esse aqui já. Agora é com um o café. Para quem gosta de café e comer é. quando ele estiver mais morninho, né? porque tá muito quente agora. Bom, as primeiras pamonhas cozidas estão aqui. Vai pegar? Vai pegar? Então pega. Lógico que está quente. Acabou de sair do, do fogo, meu amigo. Então aqui, ó. Foram cozidas as primeiras pamonhas, e aqui estão sendo cozidas as outras, que não deu ponto. E o pessoal já está comendo. Olha a pamonha, a pamonha trisquinha. Eita, nós hein? Nem conversa. Olha a pamonha boa aqui, ó, sendo comido pelo seu José. Seu José? Seu José. Um pamonha comer outra pamonha? Não, vale. é, não, tô brincando, viu? Que delícia! Você vai comer não? Se você deixar pra mim comer, eu como. Agora, se você comer tudo, aí não tem jeito. Que exato, gente! Tá boa? Ficou boa? Co-ots! <risos> Co-ots! Não prestou. prestou não prestou, né? Nem comi. Chama aí pra mim. Ô, criança! É pra vocês sentarem aqui, pra vocês comer pamonha. Vocês não querem? Tá bom, sobra mais. Não comode, não? Bom pessoal, agora eu vou ah, Ela aqui a é do lado do tu foi ruxando Queijo. Eu, olha, eu lá pensou que tu tá do meu lado. Ah. Eu lá tinha o dia da carro pensando que você tá do meu lado. Na hora que eu percebi, você já tinha ido ruxar no cara. Ah. E eu errando os lanços. Exército, exército. Mostra aí, Cícero. Faz tempo também a garena não tirou lança. Hum. Tirou não? Eu não comi ainda. mas já água na boca já. Na de achar. Só que ela tinha tirado. Eles já tinham tirado. eles é, é hum. eu eu Até que ele dormiu. Aí, agora você vai Vai gastar jogar o Free Fire? Eu tudo que Olha <risos> o é, que, já? É, Manda, conta. Vai lá pra ligar mostrar, assim, minha mãe e Falou: Falou, me tanto de folhinha ou Obis, bestia? Que é que tá. Por que você que é que gostou tanto da folhinha assim? que será? A flor tem é mais de um pão, não. não. <risos> aqui, Miguel, olha com uma carinha. É gostoso, bem? <risos> é pra passar um pouquinho de mato. Mas <risos> você come de baciada, é? Né? Uhum. Aí! Ó, Miguel, ó. Não é bom ó você bolsa começou. Uma ó, não? Ó, não, não? Vai comer com alguns baús. Mãe, depois eu, eu pego de duas em duas e vou comer. Tá sério? <risos> tá sério. É até bom você ficar no seu não, e a mãe da Flora chegou, Ei, do ai, lá perto, ela perdeu a caixinha da Fusil. Já falou é tá Eu Não, não conversa. A, a, a é. A minha é, obrigada, O chegou com o saiu as duas. a Minha mãe tava correndo. não. Qual é a Já foi? Já? obra, Miguel! me falou que ver um sossego lá pra dentro? Tem Aqui já era. Do sua pai. Não. A rapinha. Falei nada? Foi Rapaz. Que meu, meu, sai lá Sai, meu, meu. sai assim. É o mesmo preço de lá. Aí eu, eu não posso nada. Eu posso ser de graça. Aqui fica uma boa assim. Ah, tá. Pra cá. Quebra não. Que... Digo, meu pai Vai cortou entrar. meu cabelo. Nunca mais deixei cortar. Por quê? Ele passou Só não manda um beijinho, pra <risos> Vai ser artil, né? <risos> não, O portão fechado, tá? Eu já vai de beleza. Vai tirar o